Tainá, no Instituto Ivaldo Bertazzi, no Centro de Movimento Ivaldo Bertazzi. Fazendo teste drive nas colheres. Dá licença que eu também vou fazer. é. Oh, E ainda de frente para essa janela, olha isso. Sim, Com plátanos. É qualquer piada, parece. Então, ó. Piadas de pau. Todo mundo tem em casa, gente. Olha isso. Isso para quem trabalha no Nossa. computador. Mouse. O mouse, ó. A mão do mouse. <risos> gente. É assim.